Da mais profunda dor, nasce a esperança, inesperadamente uma oportunidade. Apesar das consequências da crise econômica que atingiram o mundo inteiro, o Centro Ecumênico de Teologia, Al-Sabil, personifica o amor em sua forma mais elevada, oferecendo um seguro de saúde completo às várias dioceses da Cisjordânia e de Jerusalém, a fim de garantir uma vida digna para os cristãos que vivem nos territórios palestinos. هذه المبادرة esta iniciativa dá muita esperança à população. A partir de agora, se você estiver doente, alguém o receberá. Você encontrará o que precisa para se curar, preservando toda a sua dignidade. Você não precisa implorar, mendigar, pedir nada a ninguém. Você tem o direito, como pessoa, de receber os cuidados de que precisa. Com base nessas necessidades e no desejo de manter a presença cristã na Terra Santa, o Centro Al-Sabil consultou várias organizações cristãs, igrejas e autoridades competentes e pediu-lhes que delegassem pessoas de confiança com experiência em serviços de seguros e saúde para estudar e analisar as necessidades dos cidadãos e formular recomendações. Temos pensado em soluções viáveis que podem constituir uma primeira iniciativa e que se podem transformar no futuro em soluções completas que resolvam definitivamente o problema do acesso à assistência médica. A primeira coisa que pensamos fazer é reunir toda a comunidade cristã em um único grupo, sejam igrejas, instituições cristãs, famílias cristãs ou paróquias. Isso nos ajuda em dois aspectos. Nos dá a força derivada de sermos numerosos e a capacidade de construir um princípio simbiótico. É a base de que precisaremos no futuro para resolver necessidades como as de cobertura de seguro de saúde. Trabalhamos nessa iniciativa coletivamente. Os delegados de todas as igrejas, com experiências diferentes e variadas, se reuniram. Trabalhamos por meio de duas comissões. A primeira cuidava dos assuntos administrativos, enquanto a outra, comissão. A comissão de licitações cuidava dos detalhes da apólice de seguro e negociava com as seguradoras a obtenção de uma apólice adequada, que pudesse oferecer um futuro seguro para as pessoas e suas famílias. A faixa etária coberta por este seguro varia, de um dia a 85 anos, o que o diferencia das apólices de seguros existentes no mercado palestino, uma vez que a maioria delas é voltada para as faixas etárias específicas, até 60 ou 65 anos. As comissões competentes decidiram também criar dois tipos de apólices de seguro e deixar a escolha aos beneficiários. A primeira opção cobre o segurado apenas dentro do hospital. Abrange operações de emergência, intervenções normais e o que se segue a essas operações. Tratamentos, radiografias, medicamentos e tudo o que o paciente precisa apenas dentro das enfermarias do hospital. A segunda abrange, além dos procedimentos dentro do hospital, as visitas dos médicos especialistas em sua clínica particular e os seguintes tratamentos como radiografias, análises e medicamentos. Este seguro saúde possibilita atender a maioria das necessidades de saúde dos cristãos na Cisjordânia, Jerusalém e Faixa de Gaza. Convido todos os cristãos a se inscreverem no seguro de saúde para terem proteção em caso de necessidade e não correrem o risco de se encontrarem em circunstâncias difíceis.